Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Este é um vídeo mostrando minhas compras na Shopee e AliExpress. Os dias que levou para ser entregue estará na tela, junto com o dia do pedido quando chegou no Brasil. O primeiro pacote é esse batom lindo que muda de cor. A cor dele é rosa O segundo é esse batom. A cor é muito bonita eu adorei. Apesar de ter vindo lacrado, veio com pouco conteúdo dentro. Acho que não vai durar muito. E está quase vazio, que é uma pena. O próximo pacote é uma meia que vai até o joelho. Tem desenhos de mancha de sangue. O preço vai estar na tela. Achei muito interessante e acho que vai servir para alguns dos meus cosplay futuros. É um conjunto com 10 pincéis para pintura, veio bem embalado e também vai ser muito útil para mim. Esse é o último pacote que veio da Shope. Essa mente ficou linda, menina. Essa mente a ver com o pão e uma rosa e Agora! Esses dois pacotes são da Aliexpress. O primeiro é esse microfone que acompanha o adaptador, caso precise. Então gente, esse é o áudio original do telefone, sem o um microfone. E agora eu vou botar o um microfone para vocês notar a diferença. Esse aqui é o som do microfone, como dá pra ver. Ele não funciona no meu celular, que é o LG K10. Então acho que em telefone mais antigo ele não vai funcionar Talvez só funcione em telefone mais atual Então fica a critério de vocês, querer ou não, um microfone para comprar e testar Mas ele é muito bom Ele capta muito bem o som, não pega chiado Então eu gostei e pelo preço tá valendo a pena É isso O último é a presilha do Suzuki de Go, Que eu estava procurando há muito tempo e nunca encontrava por um preço bom Eu só achei que a presilha é um pouco difícil de colocar e eu tenho medo de forçar muito a presilha e acabar quebrando ela, mas como pode ver, é perfeito para cosplay. E já aproveitando que estou falando de cosplay, caso tenha interesse em fazer a Kinky escorpião do Suzuya, eu fiz um tutorial explicando e mostrando como fiz minha Kinky do Suzuya. Se tiver interessado, o link vai estar na descrição do vídeo. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau!